É verdade. Se você quer saber da PEC 241, vai na descrição do vídeo, que lá eu vou colocar alguns links, inclusive o link da hashtag PEC 241 do clipe que eu faço. Se eu achar alguma coisa sobre a PEC 241, depois de colocar esse vídeo, depois de fazer esse vídeo, você vai achar nesse link. Por que, que eu não vou falar da PEC 241? Porque ela é um detalhe em uma grande história, que pode nos servir para pensar sobre um monte de coisas. Por exemplo... A PEC 241, ela corta os gastos da gente, do país, em educação, segurança, saúde, um monte de outras coisas. Corta não, congela esses gastos. Por quê? Porque esses gastos estão tornando impossível administrar o país. Só que, até ontem, a gente não está investindo pouco em saúde, educação, etc? O grande problema do país não é a corrupção? Então a gente tem essas duas coisas, né? Até ontem... A corrupção é um grande problema no país e a gente investia pouco em saúde, pesquisa, educação, cultura, que é verdade, a gente investe muito pouco nessas áreas, porque o governo que a gente tinha já não investia como a gente gostaria que investisse, pelo menos as pessoas com um viés mais para a esquerda, como eu. Em que sentido viés de esquerda? Que a gente acha que se deixar solto a, a, o povo, a sociedade, e os interesses corporativos, empresariais, a coisa não se fecha bem. A gente precisa de um governo que interceda no sentido de garantir investimento nessas áreas, enquanto que a direita está mais focada naquele negócio, cara, deixa as empresas trabalharem, que tudo se acerta. Não concordo com isso. Em condições boas, se a gente tiver um governo muito bom, isso pode funcionar. Se a população é muito consciente, isso também pode funcionar. Eu acho que para você ter um governo, uma, uma estrutura política de direita, você precisa de uma população muito ativa politicamente. Um outro problema sério, que não é a PEC 241, mas está em torno dela, as pessoas que seriam beneficiadas por medidas como as medidas que parecem advir dessa PEC 241 e outras iniciativas que estão sendo tomadas, são pessoas que têm um contato privilegiado com o mercado financeiro, com o mercado político, com o ambiente político, com o meio político e que estão nesses meandros de favorecimento de informações privilegiadas. Se você é uma pessoa rica e honesta, isso vai dar merda. Assim. Porque, veja bem, você pode dizer, deveria poder dizer, que determinada atitude, mudança política, com determinada emenda à Constituição, favorece pessoas que têm conexões escusas com o poder econômico e político. Você deveria poder dizer isso. Porque você não está acusando ninguém. Você está dando uma opinião de que quem vai lucrar mais com essas medidas que estão sendo tomadas são pessoas que transitam perigosamente naquela sombria região entre o ilegal e o imoral. Eu acho que você, ao focar nas pessoas, nos indivíduos que podem se aproveitar de uma forma discutível, ética e moralmente, de uma determinada coisa, você direciona a sua atenção para um detalhe e esses indivíduos eles são um fenômeno da, do conjunto. Então você está olhando para um detalhe, mas esse detalhe ele é produzido por um conjunto. Sempre haverá indivíduos que vão ceder, ou que vão se deixar corromper, ou vão ser corrompidos por um sistema que está doente. Por um sistema que favorece um esquema nocivo. E eu volto a bater na tecla. Estamos vivendo um sistema, não é no Brasil, um sistema no planeta, que não funciona. A gente não está participando da democracia do jeito que a gente deveria participar. A gente não está usando a nossa voz como a gente deveria e poderia estar. Poderia, a partir do momento que a gente tem a internet como instrumento e a gente tem uma nova cultura de participação cidadã que a gente não tinha até agora. O que a gente está assistindo hoje é um colapso do nosso sistema. A gente precisa mudar esse negócio. A gente precisa se informar sobre a política. E se informar sobre política, economia cultura e etc não é você confirmar as tuas opiniões não é você confirmar aquilo que você acha que faz sentido eu costumo dizer se faz sentido deve ter algo errado porque a nossa mente é assim a gente tenta buscar padrões que façam sentido que nos dê tranquilidade o problema de você buscar opiniões que te sejam agradáveis no momento de transição como esse que eu cheguei a falar num vídeo que há 60 mil anos que não acontece parecido, vou colocar aqui. É que, se é confortável para você, realmente, provavelmente não está certo. Porque o confortável para a gente nos leva para o paradigma, para o viés anterior. A gente precisa abraçar um novo viés, uma nova forma de exercer o poder da população, do cidadão, da cidadã. Que, que forma é essa? Sempre verificando as informações que a gente recebe, sempre, sempre. E não é verificando assim, ah o João, o João é inteligente, o João é legal, assim ele falou, ah, a Maria falou, cara, que elementos João e Maria tinham para demonstrar isso, como é que eles demonstraram essas ideias, essas opiniões, essas hipóteses deles, lembrando que ideia não é opinião, Eu fiz um vídeo também sobre ideia, opinião, hipótese, etc, vou colocar aqui também, e jamais, de forma nenhuma, deixar as ruas online ou offline, a gente tem que começar a ver a internet como rua também não é ativismo de sofá, a internet é um espaço físico virtual onde a gente pode se reunir como poucos lugares, como nenhum lugar físico a gente pode se reunir. Finalizando, vamos nos preocupar muito com coisas como a PEC 241, mas não vamos nos deixar hipnotizar como se essa coisa fosse até mesmo um tijolo importante dessa construção que a gente está fazendo social, cultural, política e econômica. Vamos tentar olhar em torno disso. Procura olhar com empatia as coisas que te perturbam, porque é muito provável que as coisas que te perturbam estejam se colocando como um obstáculo para você superar suas limitações, sejam elas cognitivas, sejam elas morais. Acho que tá bom, né? Acho que eu já falei demais. Vamos ver o que acontece. Eu acho que canal YouTube de YouTube também tá é experimentação. Vamos ver se eu consigo editar isso de uma forma compreensível. Espero que o vídeo seja útil para você, seja útil para alguém que você conhece. Fique à vontade para comentar. E é isso. Tchau, tchau. Eu acho que esse vídeo tá ficando um pouco perdido. Almoça quentinha! Cala embaixo, tá ouvindo? É, almoça quentinha! Tá tarde, sim, já? Finalizar. Será que essa pessoa tá bem? É quem está com eles, de braços dados, eu vou ser condenado, processado, perseguido, assassinado por esse tipo de opinião. Ainda estou com uma alergia, não sei se é resfriado, se é resfriado alérgico, se é só alergia, não sei o que é. A última vez que aconteceu foi há 60 mil anos atrás, eu vou... eu falei há ah, 60 mil anos atrás.